Fala aí galera, sejam muito mais que bem-vindos a mais um vídeo do Revolta Nerd. Hoje aqui vamos estar jogando o jogo Quem Sabe Mais, muito jogado aí pelo Leon e pela Nilce do canal Cadê a Chave. Então se você não conhece esse jogo, cada um escolheu três personagens e um vai ter que apresentar a característica desses personagens, enquanto o outro vai tentar descobrir o personagem que o outro escolheu. Então, começando com que vai ter, né, cinco uhum. Características de cada personagem Cinco dicas Cinco dicas e cada dica vale um ponto Então se você acertar na primeira dica Você já tira cinco pontos Se você acertar na última dica, você tira Um ponto Um ponto só Então vamos começar aí com pedra, papel e tesoura Vamos, vai já, Calma aí Joga em pô. Jockey em em Aí, você ganhou é, Então vai lá De um a cinco, uma dica eu escolho a dica 3. Muito amado por sua versão dos filmes. Nossa, tem tanto. A tampo. maioria. A maioria. Homem de Ferro. Certeza? Não, eu não vou chutar essa Nada. de primeira. Mas o Homem de Ferro, com certeza, porque ele é odiado nos quadrinhos. Sim, ninguém gosta dele nos quadrinhos. Nossa, ele é um babaca nos quadrinhos. Eu vou pegar mais uma, mas eu acho que o Homem de Ferro é um bom candidato. Certo. Eu vou pegar a. Um. um? Já foi presidente dos Estados Unidos. Hum, o Homem de Ferro não foi presidente dos Estados Unidos. Ele não foi. Muito amado pela versão dos filmes. E já foi presidente? Não sei. Vai, número. Vou pegar outra dica. Não tá. tem como. Número 4: Arque inimigo de um herói que usa capa vermelha. O Lex Luthor é a mata versão dos filmes dele? Eu vou o Lex Luthor. Você fecha o Lex Luthor? O vilão de capa vermelha. vilão? Não, o Arco Inimigo tem capa vermelha. O Super-Homem tem capa vermelha. Que herói da Marvel tem capa vermelha? O Falcão, só que não é meio uma capa e é só nos quadrinhos, então não uhum. conta. É, é, eu vou fechar de Lex Luthor Fecha de Lex Luthor? Fecha de Lex Luthor Conta aí as suas tá, outras dicas Primeira dica, foi presidente dos Estados Unidos 2. Em alguns arcos já se tornou herói Lex Luthor já foi herói 3. Muito amado por sua versão dos filmes 4. Arco inimigo de um herói que usa capa vermelha 5. Já virou um jacaré Calma aí, se você já sabe quem é Eu ainda não sei quem é, eu vou chutar do Lex Luthor uhum. Coloca aqui nos comentários se você já sabe quem é e se você não souber quem é também, fala que você errou. Essa aqui eu pensei bastante. Muito. Eu fiquei matutando muito pra colocar essa aqui. Não é o Lex Luthor. Ai, droga. Começa é? com L, mas não é o Lex Luthor. Cheguei perto? Não. Não é nem da DC, da Marvel. Não é nem da DC, é da, Marvel. É nem da, DC é da Marvel. Ai, droga. Qual é o personagem? Qual é o personagem dos Vingadores usa a capa vermelha? Nossa, agora deu o branco de todos os personagens dos Vingadores. A, a formação dos filmes. Quem usa capa vermelha. Alguém usa capa nos filmes? Sim. O Thor. Ah, é o Loki. É Loki, o Loki. Já, virou <risos> já virou presidente. Já virou presidente e já virou jacaré. Sim. Não arco mais recente. Watch Loki. Ai, caramba. <risos> o Watch Loki, não é um outro arco mais recente do. Não, do que Loki. ele vira presidente. Não, sim. Ele vira presidente. É. Essa, essa aqui eu matutei, matutei. Eu deixei foi... bem ambígua. Essa foi boa, foi, foi boa. Foi boa, né? Eu não, não mas o, ele o... não é muito... O Lex Luthor não é amado nos filmes. Exatamente, porque todo mundo <risos> fala mal do Jesse Eisenberg. Então eu fiquei tipo... Eu não, não acredito que ele escolheu o Lex Luthor e escolheu essa dica. Não. Mas essa foi muito burro. Eu, eu, eu demorei pra, pra conseguir essa. Não, mas foi boa, foi boa. Uhum. Então vamos lá. É, agora é sua vez escolher, né? Dica número 4. Número 4? O seu irmão já foi dos Vingadores. O seu irmão já foi dos Vingadores. É, já dá pra ver que né, é da Marvel, é que aí Mar quebra uma par de heróis da... da tá, Ou do... vilões da, da DC. Tem como falar o Loki? É, o irmão do Loki já foi dos Vingadores. Tem como falar... Mercúrio? Irmã... O próprio Mercúrio já foi dos Vingadores também, né? E a Yavanda, e a Yavanda também. Hum... Quem mais esteja no mal? Não, não me recordo de nenhum agora. O pior é que tem poucos, né, que tem, tem Irmão poucos. dos Vingadores. É, tá, dica número 2. Matou o seu mentor. Essa... Essa complicou. Essa... A, gente, a gente já conversou sobre isso. Aliás, eu acho que é um ponto altíssimo da história desse personagem. Ele matar o mentor dele é uma coisa que é muito importante. Tanto, tanto na Marvel quanto no contexto desse personagem. Não vem nada agora na mente. Nada, nada, nada, nada. Número 3. Já brigou... Essa você vai me matar de vez. Já brigou com a sua versão do passado? Caramba, não sei. Não sabe? Ok, então... Eu... Não, calma, calma. Já brigou com a sua versão do passado. Sim. Você já sabe quem é? Então bota aqui no comentário quem é. Porque agora tá fácil, hein? Agora tá fácil. Tem Irmãos Vingadores. Irmãos Vingadores matou, matou seu mentor, mentor e brigou com a sua versão do passado. Inclusive a versão do passado ficou muito pistola quando descobriu que ele matou o mentor. Cara, não sei. Eu tô tentando lembrar essa história do mentor. Sim, na hora que eu falar você vai dar o falar. O como vamos ver assim, eu tô na frente, que você já você... Na primeira se tirou, não acertou nenhum? Sim. Você pode garantir pelo menos um ponto nesse. Um nessa. ponto. Que é a dica número um. É considerado um membro fundador da, da, da equipe que ele participou. Caramba, complicou. Não, pensa. Ele participou de uma... De uma e ele é considerado, tá? Ele não necessariamente é o um membro fundador. Mas ele é considerado o membro fundador. Tanto da primeira quanto da segunda equipe, que teve... Da reformulação da equipe, né? Essa você sabe quem é Eu já, já tô ligado Se você aí, ó, acompanha Mais ou menos os quadrinhos Você tá ligado quem é? O Loki já foi dos Vingadores O Loki já foi dos Vingadores Já foi dos Vingadores? Já Já, já foi dos Vingadores Não, então, então não é o Thor Porque se você se Droga, rechonou, entreguei Então entreguei. não é o Thor então... Exatamente Você Ai. pode... Se uma ainda, você pode Vai, matar uma. número 5. Já foi usado pela Félix Negra. Agora, se não acertou, não acerta mais. Já foi usado Eu não sei. Eu pensei na Jean Grey, só que ela não tem irmão. Aliás, uma, da, uma das dicas... Ia entregar muito desse personagem. Que agora que você falou, agora eu pensei, uma das que entregaria demais esse personagem. O e você... Ciclope não é. Por que não? Porque o irmão dele não, não, não fundou os Vingadores. Não, mas não fundou. Ele não fundou os Vingadores. O irmão dele já foi dos Vingadores. Ah, verdade. Já passou ali pelos Vingadores. Ele é considerado. Ó, vou ler de novo, né? Eu Os, é o Ciclope. É o Ciclope? Eu fecho no Ciclope. Então você tem certeza que é o Ciclope. Eu tenho certeza que é o Ciclope. Então, pra você aí que tá em casa, eu vou ler a 5, Mas se você já sabe quem é, né? Eu já coloca aí nos comentários. Então, um: é considerado um membro fundadores e uma equipe. Uhum. Dois: matou seu mentor. Sim. Três: já brigou com a sua versão do passado. É o Ciclope. Quatro: seu irmão já foi dos Vingadores. 5 já foi usado pela Fênix Negra. É o Ciclope. Ufa, um ponto um pra mim, ponto. pelo menos. Não, é. Não, depois que eu, eu me liguei do, dele ter, ter voltado no tempo, quando misturou os uni... Não, misturou os Universo? Não, não lembro. Mas... Não, pegaram eles do. É, pegaram é, eles, eles do passado te pra tentar pra mostrar pro Ciclope que ele tava errado. É, é e, verdade. E aí o Ciclope, né? O tanto que eu coloquei tudo na, na ordem cronológica, assim. Uhum. que Não na ordem cronológica, mas muito perto uma época da outra. Tipo, ele é considerado membro fundador dos X-Men, porque ele tá uhum. na primeira equipe. Ele matou o seu mentor porque ele mata o Professor Xavier na saga do, dos X-Men vs Vingadores um pouco depois disso, se eu não me engano. É uns um Fabulosos, né? Aqui no Brasil, eu acho. Os um Fabulosos... Não, acho que ele mata antes disso. Porque aí depois que ele mata o Professor Xavier, ah, ele é, vai pra prisão. É. Que aí que é o Fabulosos Vingadores. Já brigou com a sua versão do passado, porque ele foi pro lado do Magneto, queria matar todos os humanos, e aí, o tanto que os X-Men teve uhum. que trazer os X-Men do passado pra mostrar pro Ciclope, pro Ciclope novo, mostrar pro Ciclope que ele tava errado. O seu irmão já foi dos Vingadores, que foi os Destrutores, né, o Destrutor quer dizer, uhum. já foi dos Vingadores, o Alex Summer, e já foi usado pela Fênix Negra na saga Vingadores vs. X-Men. Foi, foi. E aí é isso, você acertou, Ufa, tem um pontinho. 1x0, um, um né? Vamos lá. De 1 um a 5. De 1 um a 5? Uhum. Eu vou de 4. Personagem importante na saga Dinastia M, o herdeiro. O Mercúrio. O Mercúrio fala literalmente. A Dinastia M fala literalmente do Mercúrio, o herdeiro. Mas tem mais também. Senão eu tenho no humano envolvido. tem Paraná é doido assim. Dica 2. Dica 2. Já teve duas adaptações em filmes Eu vou fechar em Mercúrio. Não, é que eu tô muito atrás E eu tenho que torcer muito pra você a próxima Mas eu fecharia no Mercúrio é... Dica 1 um. um, Pegou no Mionir. Mercúrio pegou no Mionir. Mercúrio pegou no Mionir, não serve Vou de Mercúrio Você fecha no Mercúrio? Fecha no Mercúrio Vamos lá Pegou no Mjolnir, já teve duas adaptações no cinema, é um X-Men, personagem importante Com. na saga Dynasty M, o herdeiro. E quinto, o mesmo ator que fez esse personagem está escalado para fazer outro filme da Marvel. É o Mercúrio. É o Mercúrio. É o Mercúrio. Eu, sabia, eu devia ter entrado tratado na primeira. Eu já na primeira eu ia Não, acertar. A... Pegou no Mionir, né? Na, na cena lá do... Que eles estão em Wakanda, né? Com o Ulisses Klaw e o... E o Ultron, que o, Martel, o Martelo joga o Thor, não, o Thor joga o Martelo. Já pensou o Martelo jogar o Thor? Isso é engraçado. O Thor joga o Martelo, o Mercúrio tá correndo, ele vê, ele pega no, no Mjolnir e, e voa longe. E voa longe. É, já teve duas adapta adaptações no cinema, que é o do filme... Dos é, X-Men. Era de Ultron e do X-Men. Eu não sei se ele apareceu no X-Men em 2003, eu acho que não, né? Não. Não? Não, que eu me lembre. É o X-Men. É o X-Men. É. É, personagem importante na saga dinastia em Mordeiro que é literalmente é literalmente sobre é ele é sobre ele e o mesmo ator que fez esse personagem está escalado para fazer outro filme da Marvel que é o Taylor Taylor, Taylor Aaron Taylor é fez o que fez que que é. É o que fez Eu que não sei, que é. ele está escalado para fazer o ele está escalado não ele já está gravando o Kraven é então aí já o Marvel já matou é e então, ser com três dicas três pontos três dicas três pontos é o meio termo é, três dicas, três pontos. Então aí tô com a três a um. Tem que torcer que você erre aí ou tem um pra acertar. Mas de qualquer jeito, você já tá um ponto à minha frente. Então vamos lá. Dica de um a cinco: quatro. Teve dois filhos e um irmão gêmeo. Essa é difícil. Essa dica é difícil. Essa é, dica, essa é, difícil. Dois essa dica é muito difícil. um irmão gêmeo? Sim. Não, não tem como. Um monte de gente teve dois filhos. Só que eu não lembro de ninguém que teve um Irmão Gêmeo. Não, esse eu acho que você não vai pegar. Essa do Irmão Gêmeo. Que é bem, bem obscura. Mas eu bote, o tanto que eu botei os dois juntos. Teve dois filhos e um Irmão Gêmeo. Tá, dica número um. Eu pedi qual agora? Você pediu a quatro. Tá, número um. Ganhou uma série própria no ano de 1990. Nossa. É, essa daí tá... Tá longe. Ganhou uma série e teve dois filhos e um irmão gêmeo. Número 3. Número 3. Foi superado por seu sobrinho. Não faço a mínima ideia. Então, você já deve saber porque essa entrega o jogo. Ganhou uma série própria no ano de 1990. Certo. Foi superado por seu sobrinho. E teve dois filhos e irmão gêmeo. Dois filhos e irmão gêmeo. Quem teve série em... de herói, né? De herói. Quem teve série nos anos 90? Hulk, né, não se encaixa. Não, o Hulk é antes dos é, anos 90, É, né? é muito por isso, eu tô tentando lembrar. Acho que é 70 e pouco do Hulk. Caramba, não sei. Vai dica número 5, se acertar tá ainda não. não é o melhor. Porém, é o mais famoso carregando o seu manto. Cara, é complica tudo. Não, ele se entrega muito. Porque ele não é o único a assumir o manto Sim. do herói. Ele não é o melhor a assumir o manto do herói, mas ele é o mais conhecido. Tem Flash. Que eu não lembro se ganhou série nos anos 90. O Flash não, mas o... Esqueci o nome do outro. Qual? O que tem um chapéuzinho de prata? O Jay Garrick. Jay Garrick. Ele é Flash também. Não, ah, mas fala Flash, o pessoal pensa no Barry Allen, né? Sim. Ah, mas aí... Só que não sei, eu não, não sei, eu realmente não sei. Você não sabe? Não sei. Vai, dica dois, ali que falta. Foi responsável por salvar e rebutar o universo ao mesmo tempo. Acho que duas vezes, aliás, ele fez isso Quer dizer, uma das vezes ele não salvou, ele estragou demais o universo Mas nas outras ele salvou o universo O único que eu consigo pensar é no Flash Eu fecho nessa do Flash Não, mas qual Flash? Tem vários Flash O que você acabou de falar que eu esqueci o nome O Jay Garrick? É Fecho nesse Flash Você fecha nele? Fecho Tá bom então, vou ler pra você que tá em casa, se você já sabe, bota aqui nos comentários. Ganhou uma série própria no ano de 1990, foi responsável por salvar e rebutar o universo ao mesmo tempo, foi superado por seu sobrinho, teve dois filhos e um irmão gêmeo, e o último, não é o melhor, porém é o mais famoso carregando o seu nome. Certo. É o Flash. Hum. Só que é o Barry Allen. Acha. Número 1, um, ganhou uma série própria no ano de 1990. O mesmo ator que tá na série de 1990, apareceu nessa como Jay Garrick, só que lá ah. ele era o Barry Allen. Foi responsável por salvar e rebutar o mesmo universo. Foi por isso que eu pensei que era o... É. Porque eu vi que ele tava. Sim. É... Crise nas Infinitas Terras e no, nos 9 52, ah, né, no Flashpoint. É. Foi superado por seu sobrinho, porque para quem não sabe, o Wally West é o Flash uhum. mais rápido de todos. Inclusive, é o que aparece no desenho da Liga da Justiça que passava no SPT. Teve dois filhos e um irmão gêmeo. Um dos dois filhos dele, inclusive, é o pai do Bart, que é o, o Impulso, que é a criança lá, que é o Pira de Flash. E o irmão gêmeo é o Cobalto, que é vilão. E não é o melhor, porém, é o mais famoso carregando seu nome que eu acho que é o que a série, né, deixou uhum. aí muito famoso Eu Sou Barry Allen, o homem mais rápido é. da Terra. Né? Não, então, eu travei, eu pensei que era o... Caramba, você esqueço o nome dele. Você falou, eu esqueci de novo. O, o outro Flash da, da, Justi... da Liga da Justiça da América lá. Por Sociedade. Con... Sociedade da Justiça da América por conta que ele apareceu na série do Flash. Como o Jay Garrick. Como o Jay Garrick. Sim. Então, você ainda tá na frente aí com três 3x1. Um. 3, a 1. 3 a 1 Então tá, tem jogo ainda. Você pode ganhar jogo. ainda. Agora é o seu último herói, né? Meu último herói, Nossa, agora é o seu. De 1 um a 5. Vamos de 2. 2, é, matou. O roteirista que criou esse personagem está associado com zumbis. Hum. Não, mas eu não sei quantos personagens o. É que. É que depende, eu não acho que você vai pegar um personagem do The Walking Dead Mas é um personagem... é o do Robert Kirkman Uhum Pode ser o menino da série que eu esqueci o nome também, que eu não gosto eu não sei ainda Eu vou pegar mais uma Ó. Oh. Vou pegar... A... eu peguei a dois? Uhum. Fala quatro, Pula pular um <risos> Seu nome é um substantivo que não se encaixa com ele É ele, eu só esqueci o nome dele o filho do omni -Man. Como eu que amo. é o filho do omni -Man, o nome dele? Ah, é, é, eu tô procurando o um quadrinho aqui. É que você não enxerga, senão eu ia apontar também. É, eu sem não, óculos. Eu não enxergo. Eu, eu acho que tá ali, é naqueles ali, é naquela pilha ali. Ah, eu é. não tá. Eu ia falar em impulso, mas impulso é o do, do flash, é... É, eu acho que tá ali. Tá naquela pilha ali. Tá. É ele. Eu tenho quase certeza. Você fecha nele? Não. Não, porque eu também não conheço ele, eu não posso... O, o Invencível, você fecha nele? Invencível, ah, é um... Invencível é um adjetivo? Oi? Não, peraí, qual é a dica 4 de novo aí? Seu nome é um substantivo que não se encaixa com ele. Eu, eu tô na frente, eu vou pegar três. Três. Vai faltar um assim. Pronto, já lutou com o Dr. Octopus. É o um Invencível. Invencível, tá. Tem uma série an... Você fecha nele? Fecha nele. Dica 1. Tem uma série animada. Invencível tem uma série Invencível. animada. Invencível tem uma série animada. O roteirista criou esse personagem, está relacionado com zumbis. Robert Kirkman. Robert, Robert Kirkman. Não só com The Walking Dead. Mas com os zumbis Marvel também. Com os zumbis Marvel também. Já lutou com o Doutor Octopus. E um crossover com a Marvel. Ele acabou lutando com... com o Doutor Octopus. Seu nome é um substantivo que não se encaixa com ele. Ele sempre tá perdendo. É. Então não é invencível, ele é totalmente vencível, né? E seus poderes são inspirados no Superman. Que são? Eu não sei os poderes, eu não lembro os poderes dele. Vou, ele voa. É super Ele tem super força, Audição. Ele só não tem um raio do olho. O resto ele tem tudo. É, então é. É ele mesmo, né? É ele mesmo. Caraca. Invencível. Invencível. Então. então você acertou com três, tá com seis a um. 6x1. Ah, 6 deve, a 1. dá pra você empatar ainda. É, se eu acertar com uma dica só. Então escolhe bem sua dica. Ai, eu quero a dica número 5. Caramba, você quase você quase, você quase pegou a dica que mata. Ela pode protagonizar um filme no CM. Ela já entrega que é mulher. Já entrega a mulher. O CM já entrega que, que é Marvel. Da Marvel. Filme já entrega que não é série. É. Ou seja, então a Echo eu posso excluir. É, a Echo você pode excluir. Eu nem chutaria na Echo também como não, personagem, é. assim. Personagem não, mas é do CM. É. Ela vai estrear um filme só dela? Inclusive, eu ia comprar na Banca Mickey, a fase da Echo. Uhum. Ela vai estrear um filme... É não, ela pode protagonizar um filme. Pode protagonizar um filme. Ela, mulher, tá, pera, vamos lá. Não, ó, só pra deixar mais claro, o filme dela já está confirmado. Já está confirmado. Mas ainda é a possibilidade dela protagonizar ele. Tem Capitão Marvel, que já está confirmado. Tem duas capitão Marvel, né, que seria a Photon, é um Capitã Marvel, Capitã Marvel, Carol da e o Miss Marvel, que possivelmente vai aparecer no Marvels, ou seja, as três podem protagonizar. Ah, que filme que vai ter ainda? Tem Homem-Formiga e Vespa, que também vai protagonizar. Mas ela, é no... é, ela vai protagonizar vai o filme protagonizar. dela. Então De já ela. não é porque você ficou em dúvida, então não é a ver, É. Então. Droga, o problema é que eu contesto, né? É. As coisas, <risos> tem que parar com isso. Então ainda tô na, nas nas Marvel, né? Que filme que vai lançar no cinema? Agora esqueci tudo. Chirpuk não é filme, é série. Não é filme, é não é filme Miss Marvel não é filme, mas vai aparecer no Marvels. Ah, eu vou perder, não, não tem como. Me vê a dica número 4. Essa é a dica que entrega. É. Já foi dito que ela pode se transformar em qualquer tipo de energia. Não sei. Energia. Ah, é a foto. Protagonizar um filme. É a foto. Eu fecho na foto. Você fecha na foto? Fecha na foto. Então vamos lá. Número 1, um, ela foi a primeira a usar o nome de uma série de heróis. Número 2 era tenente em Nova Orleans. Número 3 já foi dos Vingadores. Número 4 já foi dito que ela pode transformar uhum. qualquer tipo de energia. E que ela pode protagonizar um filme futuro no CM. Monica Rambou, a foto. A foto, ufa. Também conhecido como Capitã Marvel. Também conhecido como a primeira Capitã Marvel. Não a Carol Danvers. E número 3, ela já foi dos Vingadores lá atrás, o tanto que quando o Capitão Marvel chegou na Terra, eles trocaram o nome, porque o nome do, Mar do Capitão Marvel é Marvel, e ele era capitão da frota do, uhum. dos Kree. Então, teria mais sentido ele usar o nome de é. Capitão Marvel. E aí ela trocou o nome, porque ela é super gente boa. Inclusive, se a Carol Denver tivesse o um mínimo de carisma com a Mônica Rambotei, eu ia gostar mais do filme <risos> é. dela. Enfim, acho que foi isso. Esse foi o jogo, terminou 6 a 5 Uhum. Disputadaço também. <risos> na, na última só. Na última. <risos> e é isso: duas vitórias, Ana. Duas a zero. vitórias. Duas vitórias a zero. Vai ser. A, a você... próxima eu ganho. A próxima, a próxima eu tô, tô, já tô com medo, já, que você hoje mandou ver. umas bolas curvas. Vou, e... vou colocar mais bola curva. É. Acho que é isso. Né? Se você curtiu nesse né, desse tipo de vídeo. É, comenta aqui embaixo, fala que gostou. Se você não curtiu, também fala que não gostou, por que que não gostou e dá sugestões de como a gente pode melhorar ou outros jogos pra gente fazer, mesmo estilo. Exatamente. Que ajuda demais também. É, não esquece de deixar aquele like, de compartilhar com seu amigo, Falar pra ele aí, vê se você consegue acertar esses daqui e manda pra ele, né, descompromissadamente. Acho que é isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Então vamos encerrar. E se você ainda não assistiu os outros dois vídeos, tá aqui, ó, aqui embaixo. E se você não se inscreveu ainda, é só se apertar no meio que vai aparecer pra você se inscrever e você se inscreve. Eu acho que vai aparecer mais ou menos aqui. É, mais ou menos no meio e um vídeo em cada, eu acho. É. Mais ou menos isso. Então, é isso. Até a próxima. Falou. Falou.